eu sou o Gabriel Jordan do Alba do é TRD e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa make super festa, super noite, super glam Com a pele super iluminada e uma maquiagem super tradicional pra festa, principalmente festa à noite, fica lindo E além de te ensinar a fazer tudo isso, eu vou te dar dicas de o que fazer e o que não fazer quando você estiver fazendo a maquiagem pra festa Já gostou da ideia? Dá um like no vídeo e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e vamos começar o vídeo Então pessoal, eu vou começar preparando a minha pele para isso eu vou usar o Tracta BB Blur Que é um primer que eu já estou acostumado a usar aqui no canal Vou aplicando ele em alguns pontos chave do meu rosto E logo em seguida eu vou espalhando pelo rosto inteiro Hoje eu vou começar pelo olho, tá? Vou usar esse corretivo aqui baratinho da Dear Mousa. Eu paguei R$10 nesse corretivo só E eu vou aplicar na minha pálpebra inteira Bom, pra começar, eu não selei o meu corretivo e eu vou vir nessa sombrinha dourada aqui do pincel W905 da MACRILAN. E eu vou iluminar o arco da minha sobrancelha. Logo em seguida, já vamos pra uma sombra. Eu vou selecionar esse tomzinho aqui de marrom escuro e aplicar no cantinho externo do meu olho. Para isso, eu vou usar o pincel número 18 da Dylos. Logo em seguida eu vou vir no pincel limpo e vou selecionar esse tonzinho aqui que se parece com o tom da minha pele, só um pouquinho mais claro. E vou aplicando aqui no início, só pra dar uma delimitada e salada nesse corretivo Porque como a cor é muito parecida com a da minha pele, não vai aparecer muito de imediato. E agora com outro pincel 18 eu vou vir nesse pãozinho preto aqui e eu vou aplicar ele no cantinho externo, puxando mais um pouquinho para baixo, mas tomando cuidado para não invadir a área do marrom e acabar tirando a evidência dele. Agora eu vou voltar um pincel igualzinho aquele que eu usei para aplicar a primeira sombra para iluminar aqui embaixo do arco da sobrancelha que é o W905, que ele é mais gordinho e eu vou pegar esse tom de marrom aqui bem clarinho em comparação com o que a gente já usou vou tirar o excesso e vou aplicar no meio pra o início da minha pálpebra e agora eu vou fazer um semi cut crease só aqui no comecinho dos meus olhos e pra isso eu vou usar o mesmo corretivo que eu apliquei pra fazer a base da sombra Agora eu vou tirar as marcaçõezinhas desse corretivo, mas tomando cuidado pra não borrar a delimitação aqui, deixar tudo retinho Vou voltar naquela sombrinha marrom escurinha no começo, tirar o excesso do pincel E só aqui no começo dar uma misturadinha entre o corretivo e a sombra, sabe? Pra não ficar nenhuma marcação forte Olha, isso aqui já é o suficiente E agora com o meu dedo mesmo Eu vou vir nessa sombrinha aqui Que é um dourado meio champanhe, bem metálico E agora eu vou aplicar bem em cima desse cut crease Apliquei com o dedo na maior parte dele E agora com o um pincelzinho com a sombra Eu vou só fazer os acabamentos Onde os meus dedos não alcançam Ou melhor, onde as minhas unhas não me deixam alcançar se você sentir necessidade, pode voltar aqui, ó, no arco da sobrancelha e dar uma iluminada a mais. Você pode até usar aquele truque da água termal, ó. Por exemplo, eu tô usando essa aqui da Vichy e vou dar só uma olhadinha onde eu quero aplicar a sombra metalizada. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesse olho desse outro lado aqui. Pronto, agora que eu fiz esse mesmo processo nesse outro olho aqui, eu vou só voltar na mesma sombrinha preta que a gente já usou e puxar em diagonal do meio para o final do olho. Com o um lencinho de maquilante eu vou envolver ele no meu dedo, com a minha unha mesmo, e fazer o corte de onde você vai limpar o excesso da sua sombra. Agora, com a caneta delineadora da Luisance eu vou puxar um delineado mega discreto, porque como a gente já colocou uma sombrinha preta aqui no final, nem adianta a gente fazer um delineado muito expressivo, porque não vai aparecer muito na make. O destaque mesmo vai ficar nas pálpebras e em algumas outras coisinhas que a gente vai adicionar aqui pro final da make. Bom, como a vibe de hoje é bem mais festa, eu vou usar a base Ruby Rose Natural Look, que é uma base que tem a cobertura muito alta e ela tem um glow assim que fica lindo. E eu vou vir no pincel o 115 da Macrylan pra esfumar tudo isso aqui. Esfumar não, né? Aplicar no rosto inteiro. Geralmente eu aplico as minhas bases só no pincel Mas pra ficar um acabamento mais profissional Como a proposta é fest e tal E geralmente tem milhares de câmeras profissionais Tirando seus saltos em alta resolução Nós vamos ir numa esponjinha Essa aqui eu comprei hoje, eu tô muito curioso pra testar Eu tava muito curioso pra testar essa esponjinha Porque eu molhei ela e ela ficou enorme Essa aqui é ela seca E essa aqui é ela é molhada e ela seca Já é grandona, mas eu tô pressionando ela No meu rosto só pra tirar as marcações Das cerdas do pincel Que não são quase nada, eu tô fazendo isso só pra ficar mais profissional mesmo. Vou voltar no corretivo da The Hermosa e vou usar ele nos pontos altos do meu rosto para iluminar Com a mesma esponjinha eu já vou vindo tirando as marcações desse corretivo Como a proposta desse look é uma coisa bem mais profissional, porque vai ser foto e tal, vai ser uma peça de noite, eu recomendo que você venha num corretivo mais escuro do que o seu tom de pele pra você começar a fazer o seu contorno. No caso, eu vou vir nessa paleta aqui. Ignorem que ela tá destruída, mas eu porque nos últimos vídeos eu tô usando horrores. E eu vou vir nesse tomzinho aqui, que é mais escuro do que a minha pele, mas não é tão escuro assim, sabe? E na Beauty Blender mesmo eu já vou vir esfumando todo esse corretivo mais escuro que a gente passou. Bom, agora eu já vou selar todas as áreas em que eu apliquei o corretivo claro. Esse aqui é o pó fixador banana da Luiz Anse. Você pode usar um pincel de precisão para aplicar isso, ou então a própria Beauty Blender molhada mesmo, que é o que eu vou fazer. Vou aplicar aqui abaixo dos olhos, em formato de V invertido. E o truque para você ficar com o nariz bem, bem fininho no contorno é você ir subindo esse pó aqui a lateral. Não cubra completamente a área que você aplicou com o corretivo mais escuro, mas deixa logo do ladinho, sabe o pó? Enquanto esse pó fixador tá assentando, a gente vai selar a área do corretivo escuro com um pó mais escuro de contorno. Pra isso, eu vou usar a minha paleta de contorno favorita do momento, que é a hashtag Copacabana da Boca Rosa by Payot E eu vou vir nesse tonzinho aqui mais claro, que inclusive é o que eu mais uso, porque eu amo esse tom aqui, é maravilhoso. Pra o contorno do nariz, eu vou ver nesse pincel super pequenininho aqui que eu amo pra fazer o contorno do meu nariz E eu vou ver no mesmo tonozinho clarinho tá? Agora, para tirar o excesso de pó do meu rosto, eu vou vir com um pincel de pó, só que limpo, e vou vir tirando isso tudo aqui. Lembrando que eu tô usando um pó fixador com cor, então eu não corro o risco de ter aquele flashback nas minhas fotos. Mas se você estiver usando um pó translúcido, e se a sua pele não for tão pálida assim, eu recomendo que antes de você tirar o excesso de pó, você faça um pouquinho de pó compacto da cor da sua pele no pincel e vai varrendo o excesso de pó com ele mesmo. Pra blush, eu vou vir no meu blush favorito de todos os tempos, que é o Fit Me Maybelline, no tom A Minha Cara. E no caso, essa parte aqui vai ser uma coisa bem específica, porque geralmente a gente aplica o blush só nessa região aqui, acima do contorno, pra fazer um iluminador que vem na frente. Mas eu gosto muito de aplicar blush em várias áreas do meu rosto, então faça da forma que você preferir. Pra tirar essa textura de pó do rosto, eu vou voltar na água termal e eu vou aplicar por cima E vou esperar dar uma assentada, não vou mexer na maquiagem no momento Bom, vou vir num bronzer, esse aqui é da Ruby Rose no tom 01 Vou pegar produto e já vou dando uma iluminada aqui no meu rosto e essa aqui é a iluminada, meu amor Porque você tá indo para uma festa Se a festa for de noite, principalmente Pode passar iluminador mesmo Porque é para você aparecer nas fotos E para potencializar o meu iluminado Eu gosto de vir numa sombra de olhos mesmo Essa aqui é da paleta bem basiquinha Da Boca Rosa E eu gosto de vir bem no centro do meu iluminado Só para potencializar ele ainda mais Bom, se você preenche as suas sobrancelhas, é interessante que você as preenche agora. Como eu não preencho as minhas, o que eu vou fazer é pegar um pincel e escovo embebido em um pouquinho de demaquilante e só vir tirando o excesso de produto que caiu em cima dela durante a maquiagem. Bom, a próxima coisa que eu vou fazer é aplicar os meus cílios postiços e a minha máscara de cílios e logo em seguida eu volto pra aplicar o batom com vocês. Bom, agora que eu apliquei a máscara de cílios e os cílios postiços nos cílios superiores, o último passo vai ser voltar na paleta, eu vou pegar o tonzinho de marrom mais claro primeiro, vou aplicando aqui na parte inferior do início até mais ou menos o meio. E por último eu só pego aquele tonzinho de marrom mais escuro, onde tudo começou, tudo vai acabar. O último passo para essa make vai ser um batom e a minha escolha para essa make aqui, já que a gente tá fazendo uma coisa bem fértil, tá uma maquiagem bem neutra é usar um batom nude Como vocês sabem, o meu batom nude favorito dos últimos tempos é o 283 da Ruby Rose e é exatamente ele que eu vou usar hoje Inclusive foi esse batom que eu usei no ensaio fotográfico do meu aniversário de 17 anos Eu postei no Instagram, inclusive, se você não me segue lá, segue a rubagaz.trd E esse batom não transferiu nada, amo! E com o batom aplicado, a gente chegou ao final da maquiagem então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make assim Bem glam, bem festa, sabe? Noite e tal É uma make muito, muito fácil de fazer Como vocês puderam ver Não demora quase nada Qualquer pessoa consegue fazer com treino E é uma make muito bonita e atemporal Porque tipo, é marrom preto dourado Gente, delineado, filhão uma boca nude e pronto Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, dá um like aí embaixo Assim você consegue ver mais vídeos meus e mais vídeos parecidos com esse nos seus recomendados E se você ainda não estiver inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal E de ativar o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo Lembrando que eu posto vídeos novos todas as terças e quintas, às 3 da tarde Mas todo o resto do tempo eu tô lá no meu Instagram, em arroba Postando fotos de looks de maquiagem, tô postando dicas de maquiagem o tempo todo, posto mini tutoriais posto algumas mini resenhas nos stories eu tô sempre lá conversando com todo mundo no Instagram, e eu também tô lá no Twitter só falando besteira mesmo, mas enfim se você quiser ouvir o que eu tenho pra falar é em arroba e dito tudo isso vamos por fim, eu sou Gabriel Jordan, e esse foi o vídeo de hoje see you